Você sabe como trabalhar magias de evidência e adivinhação com a deusa Hecate? Você sabia que a deusa Hecate tem uma relação muito, muito intrínseca com o passado, presente e futuro de todos os seres? Você sabe como trabalhar com o Scrying, uma técnica poderosa de adivinhação? No vídeo de hoje eu vou ensinar você a trabalhar com a deusa Hecate ampliando seus poderes de evidência e adivinhação e eu vou ensinar para você uma técnica minha de Scrying, um método super poderoso de adivinhação. Então assiste esse vídeo até o final.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 Eu vou falar também sobre a deusa Hecate e a relação que ela tem com a vidência e os trabalhos de adivinhação. E eu vou te ensinar a trabalhar com essa deusa ligada diretamente como a potencializadora das suas capacidades adivinhatórias. E no final desse vídeo eu vou te ensinar uma técnica minha, uma técnica pessoal de scrying. Uma técnica aí muito legal que você vai conseguir desenvolver com maior facilidade esse trabalho de evidência com água. Antes de eu continuar, já deu para perceber que aqui no canal você vai encontrar aquele conteúdo que você estava esperando com relação à bruxaria, magia e espiritualidade. Então, para você não perder nada do que acontece aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. Esse vídeo é em parceria com uma amiga minha, a Márcia, que ela além de ser uma sacerdotisa de Hecate, ela é uma pesquisadora incrível a respeito dos mistérios dessa deusa. E ela também tem um livro que se tornou muito popular e queridinho aqui dos nossos brasileiros, que é o Bruxaria Hecatina. Então, essa parte do vídeo agora é com você, Márcia. Oi, pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui no canal do Cedric e falar com todos os roxinóis. E eu estou muito honrada de estar aqui hoje, que o Cedric me convidou para falar para você sobre a conexão da divinação e Hecate, então espero que vocês gostem muito. Quando a gente pensa em Hecate e a sua ligação com a divinação é algo muito antigo, apesar de não ser tão falado, mas no primeiro texto que a gente tem que fala sobre Hecate, que é a teogonia de Exíduo, que foi onde Hecate foi introduzida na literatura dos gregos, e lá Exíduo nos conta que Hecate é filha de Persis, que é o deus da destruição, e também filha de Astéria. E Astéria é a deusa de divinação por estrelas, mais conhecida como astrologia, e também da oneromancia, que é a divinação por sonhos. Por isso que a gente sabe dessa ligação de Hecate com a divinação no geral. E aí os autores gregos, os filósofos, os pensadores, eles tinham várias formas para explicar como que a divinação acontecia. E uma das formas que eles explicavam isso é que eles falavam que os daimones estavam muito envolvidos Nesse processo, os daimones seriam considerados, então, espíritos intermediários entre os deuses e os humanos. E, coincidência ou não, eles eram regidos por Hecate, porque eles estão nesse espaço liminar entre os deuses e os humanos. E aí eles que fazem essa transmissão. Portanto, por consequência, Hecate também acaba afetando essa parte da divinação, sendo uma das coisas que ela reina também é, através dos daimones. Outra explicação que eles falavam é que é, tanto a magia quanto a divinação são correntes que vêm da alma cósmica, né, do universo, a E nesse caso, segundo os oráculos caldeus, que é um texto que falou bastante de Hecate nesse ponto de vista da alma, é, essas correntes vêm de Hecate, elas jorram incessantemente do ventre de Hecate. Então a gente pode mais uma vez ligar a divinação com Hecate, como se... É, todas as ferramentas divinatórias, todas as mensagens, de alguma forma, viessem dessa alma cósmica, que é a deusa. E aí, se a gente for pensar também, a divinação acaba sendo um processo em que a gente anda pelos mundos, né, os processos de evidência também. Tudo que a gente usa esses instrumentos é como se a gente tivesse com um pezinho aqui e outro pezinho no outro mundo, né, no, no plano astral e tudo mais. Então, quem rege esses espaços liminares e esses estados alterados de consciência é Hecate. Por isso que é tão também importante de, de pedir a ajuda dela, as bênçãos dela, para a gente estar tá usando esses instrumentos. E aí uma parte que eu gosto muito, que é sobre as bruxas da Tessália, que era uma região lá da antiga Grécia, e essas bruxas eram muito conhecidas assim. Porque elas, elas colocavam todo mundo para correr, assim, elas eram muito poderosas. E dizem que elas eram bruxas ecatinas, que trabalhavam com hecate. E uma das formas que elas faziam a adivinação era através dos espelhos. Então, a gente pode usar a adivinação através de espelhos, pedindo as bênçãos de hecate, ou é, abençoando mesmo, consagrando o um espelho para você usar. Esse método de usar os espelhos e tudo é chamado de scrying. Então, na verdade, o princípio é assim, toda superfície que, que dê para você é, ficar ali olhando, e aí você vai entrando num estado alterado de consciência, vai vendo as imagens que vão surgindo, podem ser usados para adivinação. É um método que requer bastante treino, né, para a gente ir acostumando e tal, mas conforme você vai fazendo, vai fluindo, e aí pedindo ajuda de Heka, te melhora ainda. A obsidiana negra também é ótima para fazer essa parte de scrying, porque é uma pedra muito ligada a hecate e também à divinação. Então, você pode consagrar uma, uma pedra dessa, pode ser em formato circular mesmo, ou se você não tiver, pode ser o espelho negro que as pessoas fazem com um pedaço de obsidiana mais retinho, eu não tenho para mostrar, mas bastante gente usa também. E uma terceira forma, que é a forma mais simples de fazer o scrying, é pegando um recipiente preto, e aí você coloca a água, também pode deixar essa água na luz da lua cheia ou da lua nova, que as, ambas são ligadas a Hecate. E aí você pode usar essa água para fazer divinação, você guarda num frasco separado, e aí quando você for fazer divinação, você coloca ela nesse recipiente para poder estar tá usando com a deusa. Outro fato interessante é que a gente tem na Eneida, né, que é um texto clássico muito famoso, ele fala das Sibilas que são sacerdotisas, segundo é, Virgílio, que é o autor, são sacerdotisas de Apolo e de Hecate, e elas eram responsáveis pelos oráculos, então uma forma também é se conectar com essa energia das Sibilas, elas usavam bastante folhas de louro, tanto as Sibilas quanto as Pífias, que também eram sacerdotisas oraculares, e aí a gente pode se conectar com essa energia dessas é, bruxas e catinas ancestrais para estar tá potencializando tanto o nosso desenvolvimento psíquico, quanto o nosso desenvolvimento nas artes oraculares. Outra forma de divinação que eu queria apresentar para vocês, é, é, eu não gosto de chamar de runas, porque as runas são as runas nórdicas, então eu coloquei o no nome desse oráculo de Pedras de Hécate, que é bem parecido com o sistema das runas, né, quem já conheceu as runas nórdicas e as runas da, das bruxas vai ver que é bem parecido. Então eu criei essas runas, para a gente usar com Hecate, no meu livro eu explico tudo certinho. Cada runa tem um símbolo, e eu fui desenvolvendo durante os anos. Fui desenhando cada símbolo, e o significado deles, e a conexão com Hecate. Mas, no geral, esse oráculo ele é bastante intuitivo. Então, você vai interpretar cada símbolo, por exemplo, a chave, o que significa a chave para você, o que ela simboliza. Então, ela fala bastante com o nosso inconsciente, com a, o nosso lado pessoal mesmo. E aí você consagra essas runas a Hecate e pode usar em cima de uma placa de madeira desenhado Estrófalos. Também no livro eu explico certinho como que você pode é, relacionar o passado, presente e futuro e jogar essas runas de Hecate. Você pode fazer as suas próprias runas, até a proposta que eu dou no livro. No caso, as minhas eu fiz com um galho de carvalho. Então eu cortei certinho e depois fui pintando a mão. E no final eu consagrei a Hecate, você pode estar desenvolvendo o seu próprio sistema de oráculo para você usar só com a deusa. Eu recomendo também que se você gosta de algum oráculo, por exemplo o tarô, que é o que eu tenho mais usado no momento, consagrar um deck só para usar com Hecate. Então no caso eu estou usando esse oráculo aqui, que é bem, bem clássico, né, que é o Rider Waite, e aí você consagra, faz as purificações, tudo... E deixa o uso exclusivo para Hecate. É bem legal fazer isso, porque as respostas ficam bastante afiadas por essa conexão. E por sempre você usar só com Hecate. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado das dicas. E agora eu vou deixar, então, o Cedric dar mais dicas para vocês. Beijinhos e até mais! O oráculo em si é algo que traz respostas, e na teoria, essas respostas vêm dos deuses, de uma força cósmica ou de algo que vai além ou transcende a nossa realidade. As práticas oraculares ou divinatórias são, obviamente, práticas nossas, de seres humanos, que estão em busca de respostas para questões que, muitas vezes, a gente não tem respostas. Sejam essas questões do nosso futuro, de coisas que não aconteceram, do nosso passado, que a gente não compreende, mistérios e coisas ocultas, ou até mesmo respostas relacionadas ao mundo espiritual e como ele funciona. No mundo antigo existiam lugares que eram considerados sagrados, locais onde os oráculos eram pessoas ou seres divinos que estavam ali naquele espaço, é, auxiliando todas as pessoas que estivessem em busca dessas respostas e contato com o divino e com o sagrado. Na antiguidade, as práticas de divinação e as práticas oraculares eram muito comuns e eram extremamente usadas em momentos de desespero ou decisão, como guerras e situações aí onde deveria se exercer um poder sobre alguma coisa. A adivinhação é um processo mágico, espiritual, onde a gente pode utilizar de diferentes ferramentas para conseguir as respostas que a gente almeja. A gente pode utilizar água, chá, folhas, ossos, nuvem, poeira, fumaça, espelho e dentre muitas outras coisas que auxiliem esse estado de transe mediúnico ou que possam formar imagens num vazio que inspirem a nossa espiritualidade a conseguir essas respostas que a gente tanto precisa ou que o nosso consulente tanto almeja. E dentro da magia e da bruxaria, as práticas oraculares elas são muito comuns e muitas das vezes utilizadas para se conseguir respostas das próprias divindades. Sendo assim, que bruxo aí do outro lado que não teve contato ainda com pelo menos uma ferramenta de adivinhação. E especulando, talvez a água tenha sido o primeiro espelho do homem, aonde ele pôde ver de verdade o seu reflexo, que antes era visto apenas pelas outras pessoas. Imagina só você viver sem conseguir reconhecer quem você era, sem nem saber quem é o seu indivíduo. Então a água, além de limpar as impurezas do corpo e trazer essa sensação de calma e imensidão, ela talvez tenha sido o primeiro espelho do ser humano, onde ele conseguiu se olhar e se identificar. E a partir daquele momento, compreender que ele também tinha formas que eram únicas. E isso é muito importante quando a gente está falando de processos oraculares. Eu sei que o conteúdo tá uma delícia, mas antes da gente continuar, deixa seu like pra fortalecer ainda mais a nossa energia e me segue lá no Instagram, Nightingale, que por lá a gente consegue conversar, tem outros conteúdos que complementam ainda mais o que você aprende por aqui, você vai conhecer outras facetas de quem é o Cedric Nightingale, então me segue, Nightingale, me envia uma mensagem lá na minha DM pra gente poder conversar um pouquinho. Quando a gente começa a pensar em questões oraculares, é muito importante a gente pensar um pouquinho no que liga o ser humano. Então a gente vai chegar à água, que é a fonte primordial da vida. Sendo assim, para que fique mais fácil de compreender, todo ser humano precisa de água para sobreviver. E aqui na Terra, todos os organismos precisam em maior ou menor proporção de água para conseguir se desenvolver. Sendo assim, se todas as pessoas e seres precisam de água, logo a gente tem uma coisa em comum. A água liga todas as pessoas de alguma maneira. E ela é, dentro da bruxaria, o elemento do inconsciente e do consciente coletivo. Ela é o elemento que fala sobre a magia mais profunda. Ela é o elemento que fala sobre as emoções a qual todos nós, seres humanos, estamos ligados. Porque é a partir das emoções que a gente consegue emitir quem somos, mostrar para o mundo quem nós somos. As emoções nos diferenciam, as emoções mostram o que a gente é de verdade. E elas fazem com que nós percebamos muitas coisas dentro dos nossos processos sociais. Então, a gente pode dizer que para os trabalhos de Scrying, até mesmo para um pensamento meio universal, a água ela é a alma mundi de todas as coisas, pelo menos todas as coisas que se encontram aqui, nesse nosso planeta. Todas as coisas precisam de água, e existem muitas mitologias que dizem que o mundo foi criado e gerado a partir da água. Logo, todos nós somos água, sendo assim... A água ela se torna uma chave direta de conexão para tudo o que existe no mundo e se nós que trabalhamos com oráculos conseguimos acessar essa alma mundi, essa água da vida, esse potencial é, criador que liga todas as coisas, logo nós acessamos as emoções, os pensamentos e os sentimentos de tudo o que existe dentro desse plano e talvez do outro. E por que do outro? Na antiga doutrina jônica, costuma-se dizer que a água, ela liga todas as coisas porque ela é a essência primitiva de tudo. Logo, talvez também a essência primitiva dos deuses. Sendo assim, talvez os deuses também tenham essa conexão com este elemento. E não só dentro do círculo mágico, quando a gente vai falar sobre os mistérios da vida e da morte, a água representa essa passagem como o rio das almas. Talvez tenham outras conexões espirituais que a gente nem tem a ciência. E de fato, a água fala sobre a nossa profundidade. A água, ela reflete o ser humano. E esse ser humano que se olha, se emerge dentro dele próprio. Sendo assim, a água, ela é o um instrumento de profundidade. E através dela, a gente consegue se olhar se reconhecer ou simplesmente tentar se afastar daquela realidade que a gente não quer olhar. A água é um elemento purificador e transformador porque ela se suja para a gente poder se limpar ela se desgasta para a gente poder se nutrir e continuar vivendo. E ela é a alma-munde de todas as coisas. Então, se a gente consegue é, entrar em conexão com essa alma-munde de todas as coisas, talvez a evidência e os trabalhos de adivinhação e divinação se tornem cada vez mais profundos e poderosos. Scrying é uma palavra em inglês que faz referência à técnica de evidência e adivinhação através de superfícies que sejam reflexivas, opacas ou translúcidas, como espelhos, bola de cristal, vasilhas com água, até mesmo colheres e outras formas que causem essa coisa de reflexo ou de imensidão e profundidade. As superfícies translúcidas, elas fazem alusão a essa questão da água e da alma munde de todas as coisas. E justamente por isso, o oraculista, a pessoa que está ali em busca das respostas, precisa se conectar com essa energia e com essa força e através dessa conexão conseguir desenvolver e trazer as respostas que ele precisa ou que o consulente dele precisa.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 Para algumas pessoas, o Scrying é uma técnica um pouco complicada, porque o oraculista precisa ter uma conexão muito profunda com esta energia universal e consigo mesmo, a ponto de não misturar quem é ele e quais são as respostas que ele precisa trazer. E instrumentos mágicos como o tarô, as runas e entre outros que têm uma grafia e um significado pré-estabelecido que facilitam a interpretação, acabam sendo os preferidos dos bruxos e dos magos e das feiticeiras, das pessoas que trabalham com essa questão de vidência, justamente porque a conexão com essa alma mundi, ela não é tão profunda ou tão direta, acabando às vezes sendo uma ferramenta até fria para algumas pessoas onde a gente tem que escolher a dedo qual é o bruxo, feiticeiro, mago e o oraculista que a gente está trabalhando por conta da coerência e da profundidade que ele possa ter ou passar no serviço dele. Eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu utilizei muito quando eu estava começando a trabalhar com scrying, utilizando um bol de vidro transparente, com água e corante, tá? É muito importante que esse corante, ele seja um corante escuro, para que ele comece a se diluir naquela água, formando figuras e facilitando essa compreensão da evidência, tá? É, é legal trabalhar num ambiente escuro, com uma vela acesa atrás do bol, para poder criar né, uma iluminação propícia e facilitar aí a visualização. Lembrando que para você poder trabalhar com Scrying, você precisa se conectar, né? Então você vai respirar, fazer uma respiração ali com o elemento, até você conseguir entrar naquele estado de transe, aquele estado de leveza, aquele estado álfico, gnóstico, e daí iniciar o seu processo de vidência. Essa técnica nos permite entrar em melhor conexão com a gente e começar a compreender como funciona o nosso indivíduo, nosso ser, a nossa mente, quando se trata de adivinhação e divinação. E a gente vai começar a entender quais são os nossos padrões, os nossos simbolismos e como a vidência funciona pra gente. Então, para você trabalhar com scrying, você precisa ter na sua cabeça já em mente a pergunta, o objetivo que você vai estar tá tentando buscar respostas. E através do, do gotejar ali, da, da tinta na água, você vai começar a perceber os padrões que se formam. Então, de repente, você quer saber sobre um relacionamento. E você acaba enxergando ali na água um passarinho preso numa gaiola. Ele pode significar para você que esse relacionamento está sendo um relacionamento pesado, onde a pessoa está se sentindo presa, coagida, pode ser até um relacionamento abusivo. Ou então você vê é, um pássaro voando que pode representar uma relação de liberdade, todos esses símbolos eles são muito individuais e vão ter relação com você e o seu método de trabalho. E através disso você vai começar a perceber como esses símbolos, formas e sensações se comportam dentro da sua realidade até que você consiga talvez até ver cenas acontecerem na sua mente enquanto você se conecta com aquela bacia com água. Lembrando que esse tipo de trabalho você pode fazer com espelho negro, você pode fazer com espelho, com bola de cristal, e outras superfícies reflexivas, tá? Mas, antes da gente andar de bicicleta sem rodinha, a gente anda o quê? Com a bicicleta com rodinha. Então, a tinta vai te ajudar a formar essa conexão visual e é importante que você vá tirando essa tinta aos poucos, certo? Agora, eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo para que você possa entender como funciona esse meu método de scrying. Você vai precisar de um bol de vidro transparente uma vela de qualquer cor que vai servir para clarear o fundo da bacia e facilitar a visualização dos desenhos que se formam na água ao longo do processo. Corante comestível da cor que você quiser, desde que ele tenha uma pigmentação escura. Para que a técnica funcione perfeitamente, você precisa de muita concentração. Então procure estar num ambiente tranquilo e que ninguém vá te atrapalhar. Concentre-se profundamente nessa água, respire várias vezes até que você entre num estado de transe e quando você perceber que a sua consciência já está começando a vaguear, comece a colocar algumas gotas de corante na água e com a pergunta ou a questão já em mente, observe as figuras que se formam e vá falando suas impressões do que aquilo pode significar em busca das respostas que você precisa. Podem aparecer animais, coisas desfiguradas, símbolos e, talvez, imagens aleatórias. O importante é que você comece a perceber as conexões que essas formas e figuras têm com o que você acredita e o que elas podem simbolizar para você. Afinal de contas, você é o oraculista nesse momento e são as suas impressões que contam como resposta para a pergunta que você tem feito. Essa é a técnica que eu utilizei para poder desenvolver as minhas habilidades com Scrying e ela facilitou muito o meu trabalho com o espelho negro, que é atualmente a técnica que eu mais utilizo quando eu vou trabalhar com essas questões. De dividência né? nesse tipo de processo, mas eu comecei com esse bol com água utilizando o corante, facilita muito o trabalho de conexão. E você vai ver que, se você testar uma, duas, três vezes, logo você vai dominar a técnica e começar a fazer sem corante, certo? Se você quiser saber um pouco mais sobre o Espelho Negro, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso trazer um vídeo para você. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aqui embaixo que eu vou ter um prazer imenso em te responder. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.